E aí galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. O negócio é o seguinte: a gente vai assistir um vídeo GTA V naquela missão de roubo do banco de Pelato Bay. E esse jogo está sendo rodado numa 390. RTX 390. Segundo ele está em 8K, resolução. Então tá insano! Seria praticamente um GTA V remasterizado. Um novo GTA V. E provavelmente acho que os gráficos do, do PlayStation 5 não vai ser assim. Porque a, o poder dessa placa aqui é muito maior do que o poder do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Vamos assistir para ver. Lembrando, galera, que o vídeo tá na descrição. Se você quiser assistir numa TV em 4K, eu nunca subo em 4K. E às vezes não fica como eu tô assistindo aqui. Então, às vezes o cara olha e fala assim, ah, mas não tá assim como já tá falando. Não sei. Mas tá muito lindo, como vocês estão vendo aí, a chuva e tal. E essa missão, cara, é uma missão muito louca. Eu gosto muito dessa missão. Ele usando aquela roupa blindadona, né? E vem o exército e tal. Cara, as missões do GTA V são simplesmente incrível, mano. Incrível, eu gosto demais. Vamos ver como é que... Tem é... queda de quadros, essas coisas aí. Olha o xerifão lá. Todo. <risos> primeira vez que eu joguei essa missa, eu falei: Caraca, que louco, mano. Cara de minigun. Ó, as cápsulas caindo ali do lado, ó. Parece que é parece chuva, mano. Olha isso. Tá vendo? Detalhes. O GTA é um jogo rico em detalhes, cara. É difícil um jogo bater o GTA em detalhes. Apesar que o The Last of Us é um jogo que tem muito detalhes. Expressões faciais sinistras. Impressionante. Mas o GTA é um jogo mundo aberto, né, velho? Olha oh, oh, o dinheiro caindo. tá perdendo dinheiro, né, que você... Ainda mais se você tomar muito dano. Olha lá o dinheiro caindo, ó. Aí o... Aparece ali, né? Fica em vermelhinho. Olha a destruição do cenário, cara. Que louca. Caraca, velho. O tiro bateu no guarda-chuva. Jogou longe, velho. Mano, olha o destruição do cenário, velho. A chuva, os pingos na tela. Tá muito lindo, mano. Bizarro. As notinhas caindo. Aquela vez fechar a mochila, né? Deixou aberta, pô. Pra ficar caindo assim. Mas é de acordo com como você vai tomando dano. Vai demorando muito. Vai sair perdendo dinheiro. Todos os golpes são assim, né? No GTA V. Olha lá, as notinhas caindo. Mano, já pensou os caras... Teve aquele roubo, né? No... Em Criciúma. Já pensou os caras aqui a roubar desse jeito aí, velho? Com uma roupa dessa? Eu não sei se essa... Eu sei que tem aquela roupa que os caras usam, antibomba. Eu não sei se essa é a mesma. Eu acho que não, mano. Mas tá show. Tráfico Queria um GTA 6 Assim, mano E aí, no GTA, se não me engano É a única missão, nem aquela missão do banco Aquela última Venha o exército Essa é a única missão que vem o exército, né Daqui a pouco aparece o Tancão de Guerra Olha lá o tanque, o helicóptero trazendo o tanque. Engraçado oh, really go. é que esse Cargobob são quatro. quatro. Cabo de aço, né? O que a gente compra é um cabo de aço e já consegue carregar o tanque já. Um cabo no meio, gruda. Já leva o tanque. A parte eu saia rebocando os carros tudo. velho. Será que um trator desse aguentaria um tiro de tanque? Acho que não, né, mano. Eu já levei tiro do tanque aí, mano, nessa parte. Jogando a missão. A missão tá quase no final, acho que eles vão pro figurífico de frango, né? Olha lá, já levei tiro de tanque aí, já mano. <risos> Lógico, né? Se você demorar muito ali os tanques ficam muito próximos. Eles erram um tiro pra caramba também. Mas imagina, né? Três tanques atrás de você. Oh, só nessa descida aí já dava pra dar um tirão de tanque. Para botou o tanque só para dar um miguel. A figurinha do frango. As galinhas. Ah, os gráficos estão demais, velho. Espera que o PlayStation 5 seja assim. E o GTA 6 também. E quando sair PlayStation 5 eu vou jogar, né, mano? GTA 5. Já tá anunciado, já. Provavelmente esse ano sai. Lá pro meio do ano, acho que a Rockstar lança. Vou testar a versão do PlayStation 5 Será que os caras vão parar de atualizar pro PlayStation 4 mano? Como fizeram o 3 Apesar que o PlayStation 4 ainda dá caldo, mano. caldo ainda, mano. Chegou uma hora que os caras pararam de atualizar, né? PlayStation 3. A última atualização foi o dinheiro sujo, uma coisa assim. Ah, o final da missão é aí, né? Acho que vai vir um trem. Acho não, tenho certeza. Bom, galera, é isso aí. O vídeo vai ficar como eu disse na descrição. Se você quiser assistir em 4K, numa TV em 4K. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar com o finalzinho da missão aí. Jogo tá demais, tá muito lindo. Aí o trem. E é isso. Até a próxima. Fui!